O projeto Horizonte é uma coorte de homens que fazem sexo com homens, HIV negativos, conduzida no, no âmbito da Faculdade de Medicina da UFMG. E PrEP Horizonte é o projeto que a gente traz e apresentamos hoje aqui. PrEP significa profilaxia oral pré-exposição, que é uma medida adicional de prevenção que tem o objetivo de reduzir a infecção pelo HIV nas pessoas que têm risco de exposição. O nosso projeto, a PrEP Horizonte, é, ele é utilizado usando medicações nacionais. É a primeira vez que um estudo olha para essa dupla nacional, que é o tenofovir e a lamivudina. A lamivudina é um medicamento que compõe o, a terapêutica atual de primeira linha dos pacientes que são infectados pelo HIV, né? A PrEP é usada para pessoas que não têm HIV, para reduzir o risco de aquisição. Os estudos que existem hoje no mundo, que são vários, usam uma outra dupla, que é o tenofovir e a entricitabina, que tem algumas vantagens, né? mas clinicamente a droga que nós estamos usando, é inclusive uma droga que é usada também, na terapêutica americana e inglesa, como droga alternativa, não como primeira linha, mas considerada como droga alternativa. Como a gente não tem né, a, o, a, o tenofovir em que é o Truvada no Brasil, nós estamos olhando para essa dupla como possibilidade de usá-la como a PrEP. Né? Aliás, a PrEP é uma medida que ela é adicional e que tem que contar também com outras medidas de profilaxia, como o uso de é, preservativos. Então esse é o nosso trabalho, nós avaliamos isso num primeiro momento chamado fase 1, usando esses medicamentos para 40 voluntários, para avaliar tolerância, segurança, adesão e aceitabilidade. Nós acabamos de incluir os 40 é, voluntários acompanhados por quatro meses, vimos que existe uma boa tolerância e agora nós vamos avaliar como é que foi a experiência dessas pessoas usando a dupla nacional, como uma possível, uma possível dupla para usar como prep.